Olá. Vim trazer uma nova atualização pro addon de NPC Essa 5.2 vai ser pro pessoal que adiciona mais skins no addon. Como 20 skins são poucas skins Tinha um pessoal modificando para colocar mais Agora que eu mudei os códigos Ficou mais complicado para fazer isso Por isso agora adicionei uma opção de custom Dentro do Classic Skins Dentro daqui vai ter mil variações de skins Coisa pra você não se preocupar tão cedo em colocar mais skin depois É praticamente só isso que teve de novo Pra colocar skin você só muda a skin do custom Deixei só um pixel transparente Pra não pesar muito no abon Depois que você mudar a skin Lá na interface vai ficar aparecendo a imagem dela Só selecionar que é sucesso É isso que teve nessa atualização Se gostou deixa o like Agora que eu consegui um PC vai Tá melhor pra fazer os add e vídeos do canal O PC não é dos melhores Mas se abre um editor de vídeo e dá pra fazer adon. Pra mim já tá bom